Olá, eu me chamo Graziele, eu tenho 22 anos e moro no estado de São Paulo, capital. Falando um pouco sobre a minha escolaridade, eu tenho um ensino médio completo e esse ano tive a iniciativa de começar a faculdade de logística, né, que tem como duração dois anos. Indo para o meu lado profissional, eu comecei a trabalhar em fevereiro de 2018 como jovem aprendiz no setor de almoxarifado do Hospital São Camilo da Unidade Santana. Depois do meu tempo de contrato, eu fui efetivada como auxiliar de escritório, onde eu fiquei no período de um ano e um mês. E depois eu fui promovida como auxiliar administrativo, que é a minha função atual, né? E como profissional, eu procuro manter a minha comunicação assertiva e manter uma boa relação com os meus colegas de trabalho, né? É uma coisa que eu procuro sempre ser... O máximo que eu consegui é ser uma pessoa proativa, né? Eu tenho como objetivo crescer profissionalmente e melhorar essas minhas habilidades, as minhas competências, e ir atrás de novos desafios. É por esse motivo que eu tô aqui me candidatando para essa para essa vaga, né? E eu acredito que eu tenho muito a contribuir para essa função. Por exemplo, é, eu tenho conhecimento das rotinas, os processos que demandam um homo xarifado, né? E durante a mi essa minha trajetória, eu aprendi a ser uma pessoa rápida na resolução dos problemas, né? Ainda mais numa área da saúde, a gente precisa ser rápido, isso é muito importante, porque afinal de contas a gente está cuidando de vidas, né? É um outro motivo que eu acredito é ter, contribuir para essa função é que eu tive experiência de entrar em contato com fornecedores, já trabalhei é, com as plataformas do Bionexo e do GT Plan. É, tenho também familiaridade com esse novo sistema que foi implantado né, agora no, no São Camilo, que é o TASI. Então, eu tenho experiências com os processos deles, como consultar saldo, entrada de nota, movimentação entre empresas, fazer inventários, todos esses processos administrativos, né? Então, eu acredito que essa, essa vaga ela vai ser uma boa experiência para mim e vai ser uma porta de oportunidades é, futuras, né? Que vão contribuir para realizar as minhas metas pessoais. É isso. Muito obrigada.